Salve, salve rapaziada, beleza? Sou abertos e aqui no vídeo de hoje me trazer mais um jogo aí Que conta mais um do perfil da Steam Então vamos lá pro vídeo Bem, nessa livezinha aqui de novo, novamente né é, Tá dando mais um joguinho aí Que conta mais um do perfil da Steam Vocês têm que ter... Clicar aqui na moedinha Clicar aqui tem que ter 50 moedinhas Vem aqui, aí copia o link Ou clica no link que tá na descrição hein? E clica em resgatar Colou o link vem veio essa página aqui Clica aqui em login com a plataforma roxa é, Vocês têm que seguir aqui esse, Aquele canal lá né Clica aqui no link se você estiver clicado pelo link da descrição clique aqui no link e segue o canal E dá aqui verificar Clica aqui que resgatou né Continue, clica aqui, clica aqui Espero 15 segundos Passou os 15 segundos, clica continue retweet isso daqui, continue Clica aqui, passou 10 segundos se inscrever no canal Clica aqui em continue E vai ter aqui a chave Bem, como vocês podem ver aqui Eu tenho 96 jogos aqui Vou ativar aqui e pronto, ativou. Atualizar. E 97. Bem galera, o vídeo é esse. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu tiver ajudado, é, se inscreva -se no canal. Deixa um like, deixa um comentário pra ajudar o engajamento aqui. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Falou!